Vou deixar escondido se não vocês veem, mano. Acelera mais o coração. Ah. Mensagem da... Hum... Uai, bolho, eu não recebi mensagem da Morena ainda Pra saber responder, beleza? Então a resposta é essa Qual é o elo? Deixa eu ver qual é o elo aqui Achar a fila aqui Ah, ele tá jogando agora, família. tá começando a upar, né? Tá lançando a upar Tá upando agora Vou responder ele Porque se ler a mensagem nem respondi, galera Como é que faz? Eu falar aqui, suave Vou, vou mandar um suave negro Pra estar tá mais íntimo, tá ligado? Vou mandar mais uma na intimidade Aí eu vou falar assim Adicionei aqui Depois nós trocamos uma ideia Tá maluco, já vou arquitetar a ideia aqui, tá aí, aqui. Eu Vou mandar Sabe o que, que eu vou mandar? Depois, galera, eu vou combar um soquinho Com o clinca rosinha, beleza? Vou combar o... Aquele lá que eu gosto, que eu tô gostando Muito de usar, beleza? <coughs> Azul Marquinhos viajando pra Itália, San Diego, viu? Não, vai pra San Diego esse ano aí No evento da TwitchCon, né? Tô profetizando pra Deus pra isso acontecer Vai acontecer, né? Já estamos fazendo acontecer aí, sem medo Pensando em pegar Fiddle, hein, galera? Acho que eu vou pegar Fiddle Mesmo, viu? Vou fazer um Fiddle, mano Fazer um Fiddle, tô empolgado agora Juventus, jogador da Juventus, viu? Tava assistindo <risos> nós dois, que massa, né? Velho? <risos> Cara, aí meu capang, eu tô chutado, eu tô eu ca... caindo, mano. Tudo bobinho meu Deus, aqui. Olha lá, já jogou até no Barcelona, o galera tá falando. É, família, tá vendo como é que é as coisas, mano? Deus é bom, né, mano? Ele chegou, a joga LOL, ele conhece o jogo, não ele sei. Ele joga, ele joga, pô. Ele, ele joga, ele pediu ah. ali. Da hora, nossa. Da hora, foda. né, mano? É muito, muito massa foda, quando os caras jogam o nosso foda. jogo, né, velho? É muito que, doido. Muito né? Foda. Vai, galera, vai achando que é só nós aí, Nardola, Otaku, Fedido, que joga. Tá vendo? Não não, pô, é todo mundo, velho. <risos> Aí, eu acho que tem outra pegado Também acho Ah, mano, nem fudendo Olha isso aqui, que olha isso aqui, Kid. Eu tô indo, eu tô indo Nossa, bom flash meu, velho. Mano, esse cara é folgado, mano, que porra é essa? Eu tô aqui, eu tô aqui Boa Você pegou o negócio ou foi, Diego? Mano Um segundo o, o fato é que eu não tô com o aqui ainda Voltou, voltou? Bom flash é, não, não peguei, não peguei. Eu quero só sair disso aqui, hein, Kinders. O que, que você acha? Eu tô subindo agora. Matei um aqui com o Thresh. Eu curo bastante junto com o Ai, não me transforma em Boboleta, não, por favor. Ok. Não, eu, não tenho, eu curo não. de novo, eu curo de novo, eu curo de novo, eu curo de novo. Vem, vem, Kinders, vem, Kinders. Eu curo muito, eu curo muito, eu curo muito. Vamos, vamos, vamos, vamos. Vamo. Aí, tá bom, agora vocês matam, eu acho. Nossa, por que não mata não, hein? Será, mano? Mata, mata, mata, mata. mata. Calma, calma, calma, calma. Não mata. Ah, cara, o smoke da Kali... Ah, tá bom, tá, matou, matou, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá, tá bom, aí, bom. Foi aqui. tá bom, tá bom, pra mim, isso tá, tá, pra mim! Ó, vou virar no viego de caneco e vou me curar um pouco só. Boa, garoto, calma, não no tá talento, hein, no suco, no suco, ó, W pra revelar, resetou, volta ali, nós. Nice, nice, Talvez bom, nós. Talvez nós bom, mano. foi bom. Eu tenho um Furner aí, né? Um Flir, um Flir, irmão! Eu mato no um facão, que idiota, por que que o Rush bota? É só por porque... causa... Ai, sai da frente, três! Cadê o facão? Cadê o facão? Ah, velho, deu... eu tomei mini-block aqui, velho. <risos> ah, que merda, velho. É um Viego, tá? Talvez eu chego, mano, se você ganhar tempo. É, crime... Viego? Boa. Dá pra daivar ele, sabia? Tá. Vamos. Fui! Ah, eu tô pensando em me matar para torre? Não, sai por baixo mesmo. Tá, ele, ele apareceu. Mano, essa play só não foi mais clean porque eu não tinha Tá ligado? Ele, ele tinha dado 10 segundos de cooldown ainda. Vou só resetar gostoso, galera, Vambora embora. indo junto com o Trash, precisa ter medo não, viu? Né? Vai cair de boca no bigode, esse aqui é o de boca no bigode, família Ah, não vai dividir o gold da torre em três, mano Você quer emendar top é... ali? Vamos, vamos emendar top, então Tem um blue aqui, eu acho, deixa eu conferir Outro código do Desiga no chat e, galera, eu tô ficando doido, mano Por que você não joga assim quando eu aposto na vitória, Marquinhos? Mano, é que, é... é que a vida é uma senoide, né, mano? Você tem que estar tá preparado Galera, já comenta aí embaixo, beleza? Vim do futuro pra saber o seu feedback no atual momento O que, que você está achando do vídeo? Já deixa o like e ativa o sininho Puxou, morreu, mano. Puxou, morreu. Toma, De boca no bigode esse aqui também. Nice. Tá, vou tacar o arauto atrás, galera, que aí ele demora a chegar. É o tempo de nós tirar umas plaquinhas e nós vai conseguir pegar literalmente cinco barricadas, mano. Olha que delícia. Vamos na que acho que estão ligados. Marquinhos, percebeu que os Dimas estão tryhard agora? Acho que a galera subir de elo. Mano, é mais porque nós tá na conta com MMR mestre, tá ligado? As filas é tudo é raelo, mesmo nós no Diamond, galera. Valeu, Gumarin, Estamos junto, mano. Fazer isso aqui, hein, mano. O que tá acontecendo aí, Marquinhos? Não sei, mano, mas tá estranho. Você tá vendo que as coisas estão estranhas? Olha, eu não consigo apertar Tô. F! Será que eu ah, velho Eu não que consigo que nem apertar a, ah, eu não consigo apertar Ah na minha cara, fazendo o favor. Mano, pera aí rapidão Olha, eu não consigo, mano Eu o tenho... oh, <risos> jeito que eu tô tentando puxar, velho Aperta aspas Caralho, era isso mesmo, hein, mano O que aconteceu? O, ba... o bagulho Ué, Parece que eu apertei aspas então, O bagulho de aspas não era pra bater na torre? Ou pra não, ba... pra não bater em torre? Eu acho que, é Se você apertar aspas Você só foca campeão Não foca minion Ah, mano É por isso que não dá Não pra esmaitar, velho Tá ligado? Eu vou dar base, mano Pera aí, vou dar base Ó, oh, eu tô querendo Aprontar aqui, viu, Kinders? Hum, trechão, bala firme, uma hein, mano? Nossa, isso aqui tá com uma cara de que vai dar uma merda. Tô chegando, tô chegando. Eu tô, tipo, pelo menos segurei a bot lane, tá ligado? Toma, o Flash W aí. Acho que o Kinda Kinda é que atrás aqui, Kinda Aê? Eu quero matar o Lulu, velho. É, então, eu achei que você na Lulu ia deixar nós, mano. Não, não ia ter dano, não. Tem arauto pra fazer, mano. Luluzinha, vem uma Luluzinha bonitinha assim, que sempre fode nós, transformando em borboleta, eu já vou pra cima do cara, mano. Eu, se eu... Jesus tinha visto um questionamento que tipo. Ah. Se a Lulu fosse real, você daria um socão na cara dela? E aí, família? Eu? Não. Daria não. Eu não daria não. Eu não teria coragem não. Lulu, se ela fosse real. Sim. Tran transformando em borboleta. Eu não não ia não, hein, mano. Pior que eu tô falando bem na moral. Tipo, na sua frente, eu parecia assim na sua frente. Eu ia falar Pixie bonitinha, eu ia pegar a não bochecha não dela assim, ó. Essa. Acho que eu ia fazer Peguei, isso. <risos> Vamos comprovar agora se ele é bonecão ou não. Agora, agora. A comprovação é agora. É agora, é agora. Nossa, mano, eu confesso que eu achei que eu ia morrer, velho. Ah! Zones Ok. Mano, talvez eu mate esse cara, velho. Vamos testar? Não eu, mate... não, eu não curo muito, né, velho? Por que, que eu não curei muito? E aí galera, vocês se, inscreveri se inscreveriam no canal 15Vlogs? Se nós é criar a série literalmente agora. Sei lá, nós que é agora. Nós já criamos agora. E bota uma metinha aí, pegar um K hoje. Não, ó, só o Ash Que não, o resto todo sim, né? Tá, só um falou não, tá lindo então. Talvez eu mate ele porque eu tenho um golem pra, pra mamar junto e eu curo muito, ó. Não vem, a cara. Ele vai ficar ruim pro C, Zé. Vai ficar ruim pro C. Nice. É. meu princípio. Jogão. Valeu, El Bom dia. Obrigadão pelos nove meses de sub com nós aí também. Galera, Segui... de caneco, flashzinho por Prime, viu? Música.